Salve! Eu sou Marco Querini. Eu tô sempre falando nos vídeos sobre como fortalecer a mente e funções do cérebro, como ele funciona, como é que o áudio pode influenciar nos próprios sentimentos, como o áudio pode influenciar nas nossas decisões, nas nossas memórias, inclusive influenciar o nosso sono, a nossa disposição, nossa concentração. E hoje eu vou falar sobre plasticidade do cérebro. Isso mesmo, plasticidade do cérebro. Normalmente a gente já sabe que tem uns dois lóbulos, o direito e o esquerdo no cérebro E normalmente quando a gente levanta a mão direita Quem está sendo responsável por esse movimento é o cérebro do lado esquerdo E quando a gente levanta a mão do lado esquerdo Normalmente a gente sabe que quem está controlando é o lado direito Ou seja, são opostos, né? os nossos movimentos são opostos Fora a área da matemática, fora a área da arte Cada um dos lóbulos é responsável por, por essas áreas Mas eu vou contar um caso real, de uma pessoa que mora no Canadá, chamada Dominique Real. Essa moça, quando nasceu, ela era normal, todas as funções que ela tinha do cérebro eram iguais às nossas, sem nenhuma disfunção, só que quando ela chegou aos seis anos de idade, ela começou a ter convulsões, e essas convulsões, na época, não eram diagnosticadas, não se sabia qual era o tipo de doença dela. E ela foi crescendo e cada vez mais o número de convulsões foi aumentando. Quando ela entrou na idade da puberdade, ela no colégio muitas vezes ela simulava essas convulsões. E não eram verdade. Então, quando era verdade, as pessoas não acreditavam porque ela fingia. Conhece aquela história da pessoa que finge que está se afogando e quando ela realmente está se afogando as pessoas não acreditam mais e ela acaba afogando? Pois é. Então ela simulava isso e acabou sendo levada para um lugar psiquiátrico para tratar da cabeça, porque pensavam que era um problema psicológico que ela tinha. Isso foi um grande problema, porque realmente ela tinha um problema de saúde, devia ter também problemas psicológicos, mas na realidade deixaram de tratar o problema que ela realmente tinha. E quando ela chegou, nos trinta e poucos anos, e teve uma convulsão muito forte, e foi levada para o hospital, o médico diagnosticou que ela tinha uma doença rara, e essa doença rara tinha que ser operada, quando eles abriram o cérebro dela a única coisa que eles podiam fazer era remover o lóbulo direito, é isso mesmo, remover o um lóbulo direito da da cabeça dela então todas as pessoas pensavam assim, bom se ela só tem metade do cérebro, ela vai ter uma vida vegetativa, praticamente ela não vai ter as funções motoras normais, não vai ter a possibilidade de utilizar a fala, de utilizar os ouvidos os olhos, a parte motora, sensorial, como todas as pessoas normais. O interessante é que passaram-se 24 horas e ela já começou a balbuciar as primeiras palavras. 48 horas, ela já começou a tentar andar. E foi interessante porque nenhum dos médicos acreditava que era possível uma pessoa só com metade do cérebro poder ter a capacidade de andar e de falar. E ela, claro, não contente com a situação e não se colocando em papel de vítima. Veja, uma pessoa sem metade do cérebro, ela não se colocou como vítima das circunstâncias. Ela, inclusive, foi desenvolvendo habilidades. Hoje em dia, ela fala três idiomas. Poxa, tem pessoas normais que têm todas as funções que foram dadas por Deus e não fala apenas um idioma, tudo bem, mas ela fala três idiomas. Além disso... Ela tem realmente um problema motor em um dos braços e ela resolveu fazer agora a natação. E justamente com a natação, ela conseguiu começar a ganhar o um movimento do braço esquerdo. E fizeram uma pesquisa com ela porque nenhum dos médicos acreditava que ela podia ter a visão dos dois olhos. Afinal de contas, se cada um um dos hemisférios do cérebro é responsável pelo funcionamento de um dos olhos... Então, seria praticamente impossível que ela tivesse essa visão. E fizeram testes com ela e comprovaram que realmente ela consegue ter algumas percepções, como de luz, movimentos, sombras. Ela não tem a visão completa, mas ela tem. Ou seja, a neuroplasticidade do cérebro dela conseguiu criar novos caminhos de comunicação, novas estruturas, novas sinapses, de forma que ela pouco a pouco, vem retomando e desenvolvendo outras áreas que não eram desenvolvidas ou áreas que sequer se pensava na ciência que seriam possíveis. Se nós falamos sobre esse caso com a maioria dos médicos e cientistas, a maioria vai dizer que isso é impossível. Mas eu acabei de relatar um nome para vocês, para vocês verem que é um caso real. Isso está documentado, tem filmes que falam a respeito, tem entrevistas e pode ser amplamente pesquisado. Mas o interessante é o seguinte, todos nós, normais ou não, dependendo do de que você considere normalidade, temos a capacidade de ampliar nossa potencialidade mental do nosso cérebro. É tudo uma questão de exercício, é tudo uma questão de como nós entendemos a nossa própria realidade. Muitas vezes a gente acredita no que as pessoas falam a, nossa, a nosso respeito ou nas vozes mentais que existem na nossa mente. E essas vozes, muitas vezes, não falam boas coisas a nosso respeito. E a gente se limita, a gente pensa que é impossível, mas, na realidade, somos nós que estamos limitando nossas potencialidades. Será que a gente tem que esperar acontecer uma catástrofe na nossa vida para a gente tomar as rédeas e determinar como é que vai ser o nosso destino e começar a mudar a nossa realidade e gerar o nosso sonho, realizar o nosso sonho através das nossas ações?